Alguém aí fala inglês sem ter feito o curso de inglês, galera? Tô doidinho pra querer falar E será que nós tenta fazer um pouquinho a live em inglês? Oh, eu sei falar o high trade só do Tibia, né, mano? mas dá pra tentar, véi Ok, guys, if it is start, if listen, I up the W For a take a the better life still for do the jungle better, ok? Oh, yeah, Enemy Baby, jungle. I go gank bot reto Ó, sim, sim, sim, ó, Aí, aí acompanho, aí acompanho Ah, uh, if you have push, come Ok, I go, I go oh ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ok oh nice okay, okay. nice thank you nice very good game. thank you thank you thank you Ward jump I, i i think the ward jump in, in the fast moment but i'm slow boy and, and and but this play is but correct so né? I of course right. a trophy. save for you Super choose chance se você terminar seu relacionamento. And, e que bom que nós ajudamos de alguma maneira. Obrigado pela brava aí, pai. Peraí que eu tive que. Ajuda, Renati? Eu não sei. Ok, ok! Completes, completes, completos. A gente. White do hold the flower ou the. I... Right, right, yeah, Renato, Renato, Front, back, back. <risos> ok, aí Nossa, eu ia. Ah, <risos> tá bom, chega, senão eu vou bugar, eu falando em inglês. <risos> <risos> mano, sabe o que eu ia pedir para você? Só que eu tentei falar inglês e não consegui. Eu queria que você dropasse o ward pra mim no pé da nível, que aí eu ia na sua ward e dar ataque tá nela, tá ligado? É que você falasse isso daí, mano? Ah, então, eu ia ser foda, velho. for you. Ok. Nossa, foi um pouco crime a minha gameplay aqui, velho. Eu queria que de blue, mas tá tudo bem. Ok, Renatinho, sim Aí Aí acompanho, aí eu acompanho Tá falando que eu tô I pagando de old. Nelson, mano, esse cara aí. Aí dá um novo. Ai. Oh. Renatinho! Meu shift R, Marquinhos. Meu Shift R tá no Smart Cash, cara. Dá pezinho de cá, dá pezinho de cá, dá pra pezinho de cá! Little pitch, Little pitch. Oh, Nice. Se essa oh. sorra me curar, se eu ia. You go? Ah, you go? não deu range. Uh -huh. Ai! Aham, aham, aham. Go, go, go, go, go. Dá visão, dá visão. I don't have, I no have, I don't have. Caralho, rolei. eu rolei aquele Ek. Oi, eu preciso. Eu preciso. Eu te ajudo, eu te ajudo. Não, acho que eu tô morrindo. Apenas English, porque... please. favor. Nossa. Ok, ok! Flash beat. <risos> eu escutei uma <risos> mini risadinha aí, hein. <risos> Ô meninizad, escutei. Vou sobrir aqui, tô subindo, não tem R, que aí eu falo que você tem R. Vamos bater ela, hein? Bicodinha! Qezinho! Aê! Quase que Quase que eu batei ele, né, <risos> aí Caralho, <risos> <véio. risos> o seria ser pai. Como é que fala ali do primo em inglês, ô Marquinhos? É. Sister. Não, ok, sister, ok. Mano. Meu Deus, esse sec é, é o crime, mano. Ai, mano. O cara picou go, ele pra jogar desse jeito, É só I não go, tacar go, o Qzinho, galera. É só não tacar o Qzinho, o cara fica em choque, ó. Agora nós saca. Oh. Little cousin today is easy. Qual que é o nome desse aplicativo aí, mano? Parece que esse aplicativo aí ensina o inglês da hora, mano. Ei, ele tá dar, repetindo o que a gente fala? Parece tá bruzinho é. ao vivo? Little cousin today é, easy. Irra cousin que, mano, sai fora. Que co que cozinha, filho? <risos> o cara lançou sou lindo cousin ali, cara. Cousin. sai fora, mano. Ah, você é uma Irene sem assim, passiva? Vem cá. Ok, ok, nice try family. Okay. Fui. Oh, no have stun. Ah. Ô. Uh. Tá yes, oh. yes, pezinho, tá pezinho. Good. Little feat, little feat. Tá sem ult esse pin. cara, mano? yes. sim. Eu vou flash. Flash! Caralho, véi, que merda. Bora, bora, bora aqui, ó. sem, sem bagunça. Você tá subindo pro dive? Subindo pro dive, tá dive. I can go. Me come. Opa, Cheiro na hora que você quiser, que mano. Tendo galera. Ou... Oh. Oh. Até em português fala só oh. certo. Oh. Ai, ai. Aprender russo oh. é o TBN. Aí sim, aí sim. Talvez eu faça uma play se liga. Aí sim, aí sim. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Bate na massa. Uh! Aí ah, aqui, okay, okay, morre de útil. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem na Ah, okay, a... OK, desculpe. Aí sim, aí sim. Hum. Aí ult. Aí fear. Aí não have, Ainda não have mana. Nossa, mas que fodeu, pô. Uh! Precisa do meu ult, será, mano? Eu fiquei com medo, velho. Precisa, precisa, precisa, precisa, precisa, precisa, precisa. Se precisava, cair. Se a Jinx bater, nós é, faz, mano. É a é boa, hein? Fiz a boa aqui atrás, mano. Eu podia, Banham gostosinhos. Velho. Ai, Flash eco, mano. Isso aí, mano. Chamou de gostosinho, <risos> eu? Obrigado. <risos> Valeu, Kenzo Koga. Obrigadão pelos dois meses também, meu lindo. É que não é uma coisa aqui, não? Barão Caralho, Fabinho! É da Fabinho! Vai. Vamos, bar, VAMO BARRA CARALHO, INSEC in, in, sec, TOR, sec INVERSO, FLASH POR SUB DOS T7 ALI FALAR QUE NÃO NÃO É SÓ NERVOSO AQUI AGORA, MANO Ô, Marquinhos, O que que faz aqui? Eu vou ter que roubar isso aqui, mano Eu comprei em tudo, mano, e eu tô sem visão pra ti Vai, Vai, ambulância, que... cura, Como? mano, cura, mano Não é possível isso daqui, mano. Cheguei a tempo, paizão, cheguei a nossa. tempo! Mata essa aqui também. Se estudar sério. É hum. Perfeito, foi bom. Caralho, Com sei Deus. lá, lançamos a nervosa, mano. Perdeu os hum. botão tudo Achei. que tinha pra apertar, mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, eu tô macetando o teclado, né, velho? Mas jogar de Lecim tem que ser assim, mano. Tentei apertar as zonas ali, eu não consegui, velho. Mas tá bom, jogão. Matamos a inimiga lá, tá bom. Marquinhos, tem alguma dica pra quem começou a jogar de recarim? X Xana, você vai ligar o E, sai correndo pros caras, Brum, pocotó. Qzinho, Qzinho, Qzinho. Se você entrou, não dá pra sair, aperta R, tá ligado? Papá, pa, Qzinho, quanto mais Qzinho você estaca, mais dano, né? Na real que é só de dois, mano. É dois, dois Qzinhos só que dá pra estacar, né? Só vai, sim, medo pra cima.